Todo o nosso país possa ter, através da atividade física, certo? Seja atividade, sejam atividades lúdicas, atividades de prevenção de cardiopatias, de prevenção da obesidade, da obesidade e também de inclusão social. Tenho uma absoluta convicção de que todos os aqui homenageados têm isso como missão. Que são aqui os grandes homenageados desse momento aqui. Parabéns e um agradecimento um agradecimento, claro, de todos nós. Que, que acreditamos que a atividade física, sem dúvida nenhuma, é um grande instrumento de desenvolvimento humano.